Bom dia, boa tarde, boa noite, saúdo a todos com a paz e a graça do nosso senhor e salvador Jesus Cristo. Trago hoje mais um devocional para o nosso coração é, ela tem como tema o último inimigo a ser destruído e a morte. Mas não queria começar sem primeiro convidar o meu irmão e a minha irmã a suportar o nosso canal no YouTube, se inscrevendo no nosso canal. Inscreva-se no nosso canal, é, carregue no sininho para que assim o YouTube possa lhe notificar sempre que é, colocarmos ali algum vídeo novo, algum devocional. É, Deus abençoe se fizeres isso e se não fizeres, é, da mesma forma, Deus lhe abençoe também, minha irmã e meu irmão. É, como havia dito, né, é, é, o nosso devocional ele encontra-se no livro de Primeiras de Coríntios, capítulo 15, no versículo 26, onde a palavra do Senhor diz assim: O último inimigo, está aqui, o último inimigo a ser destruído é a morte. Quem é este último inimigo? O último inimigo a ser destruído é a morte. Nós sabemos que o último inimigo a ser destruído é a morte. Neste, nós vamos agora buscar aqui a referência bíblica no livro de Romanos, capítulo 8, no versículo 6 e 7. Deus nos dá a dica quem é este inimigo. A mentalidade da carne é morte, mas a mentalidade do espírito é vida. No versículo 7 diz assim, a mentalidade da carne é inimiga de Deus, porque não se submete à lei de Deus, nem pode fazê-lo. É, lembrando que a lei de Deus não é a lei dos 10 mandamentos, é a lei é, do Espírito, a lei do Espírito. Ou seja, Cristo é a lei de Deus, o amor de Deus. A lei de Deus é o amor, a lei dos 10 mandamentos aponta para o amor, mas ainda assim ela não é a lei de Deus. É, a lei de Deus é o amor, é Cristo, é a justiça de Deus. A lei de Deus é a justiça de Deus, é Cristo, a pessoa de Cristo, o Filho de Deus. É, é a lei do Espírito. Então, a mentalidade da carne, quando nós temos a nossa mente focada nas coisas da carne nas coisas materiais ela levam para a morte, e Deus diz aqui que o último inimigo a ser destruído é a morte, não está falando da morte física está falando da mentalidade carnal, o último inimigo, ou seja a mentalidade carnal que leva à morte é que é inimiga de Deus, então ela é a última a ser destruída na vida de cada um de nós cristãos, cada um no seu tempo, Deus dividiu eh, tudo no seu tempo, não vai ser tudo de uma vez, mas cada cristão, cada filho de Deus, cada homem de Deus convertido, o evangelho convertido a Cristo, convertido a Deus salvo, eh, ele tem o seu dia, a sua hora, o seu momento para que este inimigo eh, caia por terra, seja destruído, que é a mentalidade da morte, porque esta mentalidade, é a mentalidade da carne, desculpa, esta mentalidade da carne é inimiga de Deus, porque ela não se submete à lei de Deus. Ela não se submete à lei do amor de Deus. Ela não se submete à lei eh, da justiça de Deus. Ela não se submete a Cristo, que é o amor de Deus. Ela não aceita, é teimosa. A mentalidade carnal é orgulhosa, é rancorosa. Ela não sabe perdoar isso. É que causa morte, mas... Essa mentalidade é que é a última, o último inimigo a ser destruído na vida de cada um de nós. Irmãos e irmãs, espero que este devocional tenha ajudado, tenha abençoado e esclarecido alguma dúvida no seu coração. Deus lhe abençoe de forma grande, de forma tamanha, em nome do Senhor Jesus Cristo.